Oi, eu sou o Cup e eu estou aqui de volta para mais um vídeo de maquiagem Mas dessa vez não é um vídeo comum Eu vou estar fazendo maquiagem drag pela primeira vez Ou pelo menos o melhor que eu posso fazer de drag Esse vídeo foi gravado duas semanas depois daquele meu último vídeo Sobre fazendo maquiagem pela primeira vez Só que dessa vez eu vou fazer uma maquiagem drag E aquela foi a minha última experiência Eu não, não treinei nada Eu sempre vejo drags fazendo Falando da suas primeira vez fazendo drag E rindo E só tem uma foto ou outra Eu queria... Gravar isso Só que ao melhor de tudo Não é só que eu tô, vou estar fazendo drag pela primeira vez É que eu vou hoje mais tarde Para o show da Pablo Vittar E ainda mais se a gente descobriu esse dia Que eu e meu irmão ganhamos um meet and greet Para conhecer a Pablo Vittar Então Além disso tudo a gente ainda vai Ver a Pablo Vittar Então eu tô muito animado Estou um pouco ansioso também Mas a gente não vai ser serena né Então sem rolas. -se. Vamos começar. Nesse vídeo eu achei melhor gravar tudo e depois, no caso agora, eu colocar minha voz por cima narrando. Acho que vai ficar mais organizado o vídeo. Então, eu resolvi começar nos meus olhos, porque eu estava bem ansioso pra fazer uma coisa mais dramática do que da última vez. Eu decidi passar uma base um pouco mais escura nesse canto do olho, porque eu sempre senti que fica meio escuro por aí nas makes prontas. E achei que isso chegaria mais no resultado. Depois... Eu achei que não ficou tanto assim e esfumei um preto aí, lápis. Eu tava bem ansioso pra usar essa sombra metalizada, porque ela parece tão bonita no potinho. Além disso, eu achei que ia ser uma boa ideia ter glitter na minha cara, mas eu não sabia onde colar. Aí eu resolvi passar. Brilho labial para o glitter grudar, sim. Eu não sei de onde eu tirei isso. Péssima ideia, gente. Até grudou por um tempo, mas no final da festa, eles ficaram caindo nos meus olhos e não foi legal. Pro delineador, eu queria fazer algo bem mais longo do que antes, tipo uma seta, assim. Uma coisa mais, mais grossa, mais dramática, porque da outra vez eu fiz uma coisa muito curta. Na hora eu senti tava legal, mas... Quando eu editei o vídeo, logo depois de eu postei, etc, eu vi que tava uma coisinha muito, muito minúscula, tava ridículo Aí eu fiz uma coisa reta, tipo assim, uma extensão do meu olho. Eu achei que ficou interessante, sabe? É, eu acho que delineador geralmente eles são gatinhos, assim, eles são mais pra cima e eu fiz muito reto. Se eu quisesse fiz fazer do jeito mais tradicional. Mas eu vou puxar a carta e falar que foi meio intencional. Apesar de não ter sido tão intencional assim. <risos> Para corrigir os meus erros no delineador e contrastar, eu resolvi passar mais corretivo. E uma coisa que eu já vi que as pessoas passam é iluminador nesse canto aqui, então eu, eu resolvi copiar, sabe? Não sei exatamente qual é o efeito, mas vamos dar aquela copiada básica, né? Aí, eu comecei a fazer o resto do contorno do rosto e eu fui simplesmente fazendo o que vinha na telha, eu não tinha muita base pra isso não, sabe, olhando os drag queens, assim, RuPaul's Drag Race, e colocando onde eu achava que tinha que colocar, eis a é questão. Detalhe, sim. Eu não tenho esponja nem nada, foi tudo nos tapinhas mesmo. Tapinha não dói. Ah, já aviso uma coisa que aconteceu quando eu fiz isso. Eu esqueci da existência da minha base. É, eu só passei corretivo. Mas como tem gente que só usa corretivo mesmo, eu resolvi apenas aceitar e aderir, <risos> né? Mas também, no backstage, antes de eu entrar no camarim da Pablo, eu encontrei uma drag maravilhosíssima daqui de Sergipe. Que é a Marquibia Mazort. Na verdade, quase que eu ia tentar entrar em contato com ela pra pedir uma wig emprestada pra esse dia. Mas eu não tive a cara de pau. Não foi nem ideia minha, foi sugestão da minha amiga. Mas enfim. Marquibia, quando me viu, elogiou a minha maquiagem. E especificamente, elogiou a iluminação da minha maquiagem. Eu fiquei tipo, sem o que dizer. Toda boba, envergonhada. Eu realmente me senti validada. Foi, foi bem legal. Então, eu me senti um pouquinho confiante sobre, sobre esse corretivo na minha cara, no final das contas. Para a boca, eu tive que ser criativo. Porque eu queria algo meio preto e cinza para minha maquiagem. E eu não tinha batom preto. Eu, os únicos batons que eu tinha eram... É, vermelho forte e um vermelho um pouquinho mais escuro. Aí o que eu decidi foi, como vocês estão vendo, passar um lápis na minha boca... E tentar esfumaçar, não sei Pra deixar a boca um pouquinho mais preta Já E por cima Pintar a minha boca com delineador Eu peguei o delineador Peguei a pincelzinha E fui pincelando na minha boca <risos> É, a gente faz com o que a gente tem Eu nem sabia se isso podia fazer, gente Então não vem da onde achar que isso aqui é tutorial Porque isso aqui é mais relato de minha experiência <risos> Então, eu não sabia se era tóxico ou não, só que eu assumi que não fosse. E no final dos contos parece que realmente não é, gente. Então... Tô vivo. <risos> Depois de ficar com a boca pretona, eu quis umidificar ela um pouco com um brilho labial. Porque o delineador deixa a boca bem seca. E agora, com a boca úmida, passar a mesma sombra metalizada que eu passei nos meus olhos. Olha, gente, talvez vocês achem meio cafona, mas quando eu tive essa ideia na minha cabeça, eu me senti a maior beauty guru do Brasil. Agora aquela história também, né? Isso aqui não é tutorial, já disse. Essa boca no final da festa não existia mais. Ela durou até o show começar, mas foi descer a primeira gota de suor que ela evaporou. <risos> mas diga -se, se não ficou bonito. Mano, até agora eu acho essa boca muito linda, ó bocão, um bocão, um bocão. Tá, eu não sabia o que fazer com a sobrancelha. Eu já tinha visto há tempos um oh. vídeo da Lorelai Fox ensinando a esconder a sobrancelha pra pintar em cima. Era com alguma massa artística, eu não tô lembrado. Mas eu sei que eu não tinha nada dessas coisas, sabe? Mas como minha make já tava bem preta, o que eu resolvi fazer foi fazer algo mais grosso mesmo. Se Sasha Velour pode, por que não eu, né? E para variar, como vocês veem, eu usei de novo o delineador. Ou seja, o delineador na minha cara, em várias posições diferentes. Quando a garota é pobre, ela é pobre mesmo. Não tem jeito. Mas a gente é pobreza com estilo, gente. Aí vocês estão vendo eu reforçando mais o meu contorno, porque foi o que me deu na cabeça. Não sei, senti necessidade. Eu não sei exatamente no que, que eu tô me baseando, colocando esse pincel aí, mas... Sei lá. Então, quero contar como foi conhecer a Pablo. A casa da festa tava fazendo um drama sobre o tempo que a gente ia ter com a Pablo. Como se a gente só fosse ter 30 segundos no máximo. E tchau! Quando a gente entrou, tinha um moço ainda tirando fotos. Logo que ele saiu, era a nossa vez de ir falar com a Pablo. Ela olhou pra gente, me viu e falou: Garota, que bem que é essa? Eu já fiquei tipo, Ah, obrigada! Eu fui falar com ela. E a primeira coisa que eu cheguei perto dela, eu falei, Mana, tu é alta pra caramba. <risos> Porque ela é um avatar, gente. Vocês viram essa foto aí, Meu. Deus do céu, eu ainda tô superando essa foto, mas ela realmente é um avatar, ela é enorme. Ela falou, é os alta pra caramba! Aí a gente ficou conversando um pouquinho e eu disse que eu ouvia desde Open e etc. E disse que eu fiz drag pela primeira vez para ver ela. E ela ficou tipo, Ah, oh, obrigado, bebê! <risos> <risos> e depois de os elogios, a gente tirou essas fotos bafônicas que vocês vão ver daqui a pouco com a make terminada. E no final das contas, ela fez questão de que tivesse fotos individuais e fotos juntas. Deu bastante atenção pra gente, foi bem mais tempo do que a casa disse que seria. Mas foi porque ela realmente fez com que tivesse, fosse mais tempo. Porque eu tava sentindo a casa pressionando da gente. Olha eu descolando o cílio. Hum. Mas é, depois disso eu ainda consegui pegar grade no show. Foi maravilhoso esse dia. Maravilhoso. Com isso eu terminei a maquiagem. Eu queria muito ter uma front lace pra poder ficar. Completar o look, ficar mega bafão, mas eu não tenho. Eu vou ter que usar o meu próprio cabelo. Trans, fumando maconha. Gente, esse é o resultado final Eu tô sentindo que eu não coloquei direito os cílios Só que, em geral, ficou muito melhor do que eu esperava que ia ficar Sério, ficou muito melhor Eu não esperava que ia ficar assim Meu Deus do céu Eu posso ter feito um monte de coisa errada Eu posso ter cagado alguma coisa Pode não ter ficado tão bem assim Mas ficou muito melhor do que eu esperava E eu tô feliz Eu tô contente com isso aqui e eu acho que eu vou conseguir curtir de boas. Eu tava com muito medo de cagar e ir pro show todo cagado. Mas eu sei que pelo menos não vou ir tão cagado assim. Falando nisso, deixa eu mostrar a roupa que eu fiz. peguei essa camisa que é mega larga em mim, eu cortei ela aqui, fiz isso aqui, as mangas. Eu tô usando o menor short muito que eu já usei, né? Muito Gente, agora... Eu achei muito legal. Eu quero que vocês me digam o que vocês acharam do resultado disso Vocês acharam que ia ficar pior, vocês acharam que ia ficar melhor, ficou bom. Lembre-se que é a minha primeira vez, então sejam gentis comigo, por favor. Vocês gostaram dessa ideia de vídeo? Vocês gostariam de ver mais algo assim? Eu quero que vocês falem comigo, porque eu estou bem animado com esse resultado aqui. E com o fato de que eu vou ter ah, ah! Eu sou Apenas Cup em todas as minhas redes sociais. Então você pode me encontrar no Instagram. Me encontre no Instagram, porque eu vou ter fotos em drag. Então, vamos lá. E é isso, gente. Eu vou curtir meu show, vou tirar umas fotos antes, porque o sol tá saindo, então eu tô correndo aqui pra tirar essas fotos logo. E... Vou encontrar a Lúvia, tá? Beijos pra todos vocês e até mais. Eu não tenho música pra final deste vídeo Então vou cantar isso aqui Faça sentido